Minha opinião sobre o QCYT1C, o AirBud TWS Bluetooth, esse bichinho aqui, tá legal? Se você quer adquirir um fone pequeno, com uma durabilidade de bateria muito boa, uma qualidade de som absurda, é esse aqui, tá? Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link do, do site oficial do fornecedor para você tá adquirindo esse fone aqui com segurança, tá bom? Mas antes, eu vou te falar aqui os benefícios desse fone aqui, e também os pontos negativos dele, tá? A começar pelo negativo. O ponto negativo desse fone aqui é que ele não tem a capinha de cima aqui, ó. Tá vendo? Óbvio que existem outros modelos de QCY, tá? Mas aí aumenta o valor, o custo. Você vai pagar aí em média 130, 140 reais num fone desse. Que tem uma capinha aqui em cima, aqui que seja um pouquinho diferente aqui. O é um modelinho puxadinho aqui, enfim. Mas esse aqui, é, por conta do valor dele, é um fone que tem me atendido muito bem, tá? E praticamente é, é um fone que me surpreendeu, tá? Tanto na qualidade de som, quanto tanto na parte de bateria. Bateria dele dura aí 4 é, horas de uso constante, tá? Pode ser que dure mais se você usar o fone, né? De, de repente você desligar ele aqui em cima, né? Aqui em cima tem um botãozinho, aqui é um clique mesmo, aqui, ó. ó. Não sei se deu para você ouvir, é um botãozinho que tem aqui, tá ele não é touch, é um botãozinho mesmo. Você pode apertar aqui duas vezes e você muda a música, ó. você faz assim, ó ele muda a música, tá? Um toque você pausa a música e assim por diante, tá? De repente ah, você quer desligar ele, só você pressionar ele, segura e pressiona que ele desliga o fone, tá? Ele faz um barulhinho assim e desliga o fone, tá bom? E aí você pode guardar na bolsa se você quiser, fora do case... E aí, depois, ah, quero usar de novo. Só você apertar aqui e segurar, ele faz outro barulhinho, não sei se dá pra você ouvir, ó. Muito baixinho, não dá pra você ouvir não. Mas enfim, ele faz um barulhinho tanto para ligar quanto para desligar, tá? E aí ligou o fone, você pode ouvir ele de novo. Assim a bateria pode durar mais tempo, tá bom? É, a, a, o case dele tem dois pontos muito bons que eu gostei desse, desse case aqui. Por mais que não tenha capinha com, é, de cima aqui, de acordo com outros modelos, mas esse aqui me surpreendeu tá? por duas coisas. Uma, ele tem três cargas sobressalentes. Você pode carregar o seu fone três vezes. tá? Digamos que o seu fone carregou aqui bonitinho, você carregou ele. tá? E aí você usou, acabou, acabou a bateria. Você põe aqui e carregou uma vez. Usou de novo, de novo e de novo. Três vezes. Agora uma dica aqui para você. Você pode estar usando o seu fone, ó, de repente você está usando o fone, tá? Põe para carregar o case, porque assim você vai ter quatro cargas, tá vendo? A carga que você já tem aqui e mais três daqui, entendeu? Entendeu? Bom, é... E aí pode viajar tranquilo para a academia, para onde você quiser. Questão da... Ah, mas aí não tem a capinha, eu posso perder o fone assim? Pode se você deixar ele na... em algum lugar na sua casa assim, dessa forma, Aí alguém pode ir lá, de repente, chutar o fone, pegar sem querer ou perder. Enfim, no case não corre esse risco. Você pode colocar aqui, ó, que ele não cai, ó. A parte de cima aqui, ó, tem a parte magnética. Tá vendo, ó, que segura o fone. Nem batendo assim, ó, o fone sai, tá? O ímã que segura aqui é um ímã bem forte. Então, até pra tirar aqui fica um pouco difícil, tá? Então, justamente para não perder o fone. Tá legal? Questão da entrega. Chegou pra mim em dois dias aqui em casa. Tá, ele vem pelo por, transporta, por transportadora né o fornecedor é, o fabricante dele te dá sete dias de entrega tá após a confirmação da compra sete dias de entrega mas para mim chegou em dois dias então pode ser que para você demore um pouquinho aí três dias dois dias mas a entrega é super rápida tá bom é, então basicamente é isso questão do microfone aqui ó tá um microfone muito bom também, tem substituído para mim aqui o microfone de lapela, tem um áudio excelente na, na, no fone, no microfone dele aqui, então, é, a, às vezes você produz conteúdo também aí, quer gravar com, com esse fone aqui, pode gravar normalmente, porque eu tem um som excelente, tá bom? <risos> Questão do sistema IPX4, que é o sistema dele, a prova d'água, tá? É, ah, mas é a prova d'água? Não, ele não é a prova d'água, tá? Isso aí vai de região para região, tem pessoas que falam a prova d'água, tem pessoas que falam resistente à água, tá? Mas o sistema dele, o IPX4, segundo o manual técnico, que é esse manualzinho aqui de usuário dele, tá? Está em coreano, está em inglês também. Você pode traduzir o manualzinho se você quiser, através desse QR Code aqui, ó você posiciona a câmera aqui na frente e ele vai traduzir para você no seu celular esse manual, tá bom? Segundo o manual dele, no sistema IPX4 desse fone aqui, ele é resistente a respingos d'água, tá? Exemplo. Ah, de repente eu tô pedalando e aí eu peguei uma chuva, molhou a parte externa dele aqui e vai queimar o fone? Vai estragar? Não, tá? Não vai estragar o fone porque ele tem esse sistema IPX4, tá bom? Até aqui nesse pico aqui, onde, onde sai o fone, ou sai o som aqui que você ouve, tem uma telinha aqui, ó. Bem semelhante à telinha que tem... Ó, no, na parte auditiva do, dos iPhones, tá? Deixa eu tirar pra você ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem uma telinha ali, ó. Não sei se dá pra você ver direitinho, ó. Essa telinha ali, ó, permite que o fone seja resistente à água, tá? Ah, de repente tô na academia e aí eu molhei o fone com meu suor. Molhou aqui. Tem problema? Não, tá? Não vai queimar o seu fone. Ah, eu quero mergulhar o fone num copo d'água. Posso fazer isso? Não. Ele não é submarino, ele é um fone. Então... É, mas a nível de um, um teste um pouco mais extremo, eu tomei banho com esse fone aqui já e aí ele não estragou. Ele manteve aí é, a, sua, a sua função normalmente, tá? ele não estragou, tá bom? Então é isso aí, se você quiser adquirir um, esse, esse fone aqui, vou deixar para você aqui embaixo na, na descrição o link do site oficial do fornecedor onde eu comprei esse aqui, tá legal? Então você vai estar muito bem servido aí em questão de modernidade, de uso, bateria, tá? qualidade de som e ótimo também na parte do custo-benefício, bem barato. Tá bom? Então é isso aí, estamos junto e até o próximo vídeo. Valeu!